Olá, estamos iniciando mais um programa Conversações, edição do Prêmio Mário Covas 2017. E hoje vamos falar com as representantes da iniciativa Parceria do Bem, da Secretaria da Administração Penitenciária. Por isso estou no estúdio aqui com a Gislaine Fernandes Constante e Andréa Suzane Didier, para falar um pouco mais com a gente a respeito dessa iniciativa e como ela foi concebida. Gislaine, Andréia, tudo bem? Obrigado pela bem. presença de vocês aqui no nosso estúdio. Obrigada pelo convite. Vamos começar, então, falando um pouco sobre esse projeto que vocês denominaram Parceria do Bem. O que, que é o projeto? Qual que é a atividade desenvolvida no âmbito desse projeto? Bom, a gente começou esse projeto dentro de uma necessidade de um projeto anteriormente criado pela Secretaria da Administração Penitenciária, que era a Jornada da Cidadania e Empregabilidade. Uhum. Esse projeto foi uh, o projeto da secretaria foi construído para atendimento dos sentenciados em palestras, expedições de documentos, ações voltadas ações ao de... homem preso, tá? uhum. é, melhoria de situação processual, saúde, uma série de coisas voltadas ao preso. Em cima disso, que pode continuar eu acho que eu palestras jurídicas, claro. palestras de saúde. E quando a gente começou a iniciar as propostas de parceria para trazer palestras, para trazer os atendimentos, para carteira de, de, de RG, carteira de trabalho, a gente começou a pensar também nos projetos de saúde. Uhum. Foi quando a gente vislumbrou que poderia ser feita a parceria com a ETEC, com a escola técnica mais próxima da unidade de Balbinos, que seria a de Cafelândia. A gente entrou em contato com a coordenadoria da escola e, e viu que era possível assim que eles poderiam estar tá trazendo os alunos para a gente estar tá aproveitando em projetos pontuais dentro da, do presídio, para eles poderem fazer os estágios dentro do presídio, atendendo o homem preso, e a gente poder usar os nossos projetos pontuais. Então, eles vieram inicialmente para essa jornada, para a Semana da Jornada da Cidadania, com os multidões de atendimento de saúde, exames feitos, né, exames de glicemia, exames de testes rápidos, pressão para pré-atendimento médico, e depois, posteriormente, a partir daí, a gente vendo esse sucesso que era possível dos atendimentos é, assentenciados com os estagiários, a gente foi desenvolvendo para outras para outras atividades pontuais também, campanhas de vacinação, campanhas de novembro azul, setembro amarelo, outubro rosa, as campanhas de participação também nas palestras, nos, nas peças de teatro e tudo. e esses estagiários, eles eram de que, é, de que estudo? Era ensino técnico, técnico de, enfermagem. de enfermagem. São então, os técnicos de enfermagem. É mas nível médio é uma e -tech. E como que vocês conseguiram consolidar essa parceria? Vocês ligaram lá, conversaram com a coordenadoria, como que vocês é, formalizaram para que esses estagiários pudessem comparecer à penitenciária. O contato foi por telefone e depois pessoalmente com a coordenadora do curso da época uhum. e não foi preciso, na verdade, nenhuma burocracia maior do que a formalização por, por contato telefônico mesmo. A gente não, não não não teve que fazer contrato, não teve que formalizar por papel, não ofício nada. Teve o ofício de convite uhum. para a diretora da escola isso a gente fez, mas a partir do momento da aceitação a gente sempre fez contatos telefônicos. Foi muito simplificado, nada burocrático. É, Cafelândia, Bauru e vocês são de Balbinos. Balbinos. É a penitenciária Gilmar Monteiro de, de Souza. Souza. Quantos sentenciados tem na penitenciária? Em média, penitenciária? Nós, oscila muito, Sim. mas 1870 18, até 1900 chega. E vocês atingem com o projeto, com a iniciativa, a totalidade deles? Qual que é o volume de pessoas atendidas no projeto. A ideia da parceria é atingir a totalidade, por isso que nós buscamos, porque equipe de saúde eu tenho dentro da do... unidade, eu tenho, eu tenho médico, eu tenho auxiliar, eu tenho enfermeiro mas para fazer essa política para entender o que realmente estava acontecendo qual, a qual o maior tipo de doenças que atinge o homem preso, precisava ter um número maior e não poderia parar os atendimentos normais, rotineiros foi aí que nós criamos, essa, nós desenvolvemos essa parceria e então, aí dá para atingir, sim. A necessidade surgiu não só do um projeto anterior, mas também para suprir essa lacuna que o, as pessoas da área de saúde da penitenciária é, não conseguiam até por volume é, atender volume, a totalidade. É, são muitos presos, né? Não dá para negar que tem até tá além do que poderia ter. Então, tem toda uma rotina de atendimento, mas se for só a equipe, ela não dá conta, porque ela vai atender o é A doença. Eu preciso trabalhar com o quê? Com a prevenção também. Uhum. E aí, é nisso daí que nós entramos. A, com a gente outra. entra com eles na Vacina. parte mais preventiva. Dos pré-atendimentos, das vacinações, das campanhas de conscientização de higiene, conscientização de saúde, conscientização do câncer de próstata, conscientização do suicídio é mais voltado para essas campanhas. E fazer que... um diagnóstico do que, qual as doenças que mais estavam, assim, que mais acometem o homem preso. Uhum. Entendeu? Então, de repente, eu, eu com esse trabalho, eu consegui mapear o que está acontecendo. Qual a maior quais as doenças que estavam aparecendo mais em cima disso? Trabalhar com a equipe de saúde. Sim. Tá. Uma das campanhas feitas com o pessoal da ITEC para explicar foi justamente a entrevista com sentença. Então foi elaborado uma série, de, uma série de questionamentos de histórico de saúde, histórico familiar, quais são as queixas principais para se conseguir desenvolver qual seria a proposta de trabalho para o ano de 2017. Em 2016, dentro do levantamento feito com, os, com o pessoal do estágio, a gente desenvolveu todo o projeto de atendimento de saúde de 2008 com a nossa equipe fixa. fixa né? E vocês tiveram algum retorno por parte dos estagiários de como foi a experiência deles trabalharem dentro de uma penitenciária, eles poderem aplicar os conhecimentos que estavam tendo lá na ETEC? Ah, eu percebi assim que foi muito rico, porque na verdade não sempre foi o mesmo grupo, né? eles vão com frequência lá, sempre há essa mudança de grupo que está indo lá, mas eles se interessam, então é muito simples o convite, eles já aceitam e vêm e desenvolvem Muita motivação. Eles, são, é. eles se motivam muito, tanto para conhecer o ambiente prisional, entender essa demanda diferenciada, que para eles é diferente, atender o um homem preso uma população hospitalar, e, e conhecer a dinâmica de um presídio, Como porque é que muitos, é a, de repente, estão fazendo curso e estão pensando num concurso. No futuro. Então, né? uhum. então, é a gente percebeu que foi muito rico e muito gratificante para eles. Estar lá, eles sempre vão embora, sempre sorrindo muito, sempre muito alegres, muito gratos Alegre. de estarem sim. lá. É até um estímulo, como você falou, para eles pensarem numa carreira sim. pública. Sim, Muitos e... vão lá, e te escuta eles vão conversando, falam, ah, eu vou conhecer, de repente eu queria fazer o concurso, vamos ver se é isso que eu quero mesmo, né? Então, eles têm esse interesse, sim, de conhecer. E essa é a grande sacada do projeto, eu acho, essa parceria. Abrir mais um espaço, não só para a gente de utilizar um serviço a mais, que é do Estado mesmo, como proporcionar um Estado, um espaço para os seus alunos, né? Sim. De trabalho e conhecimento do, do, de demanda de clientela para eles. Né? É, e demanda concreta, né? Exatamente. Não hipotética, situação. Eu até não é faço simulação, essa... né? É uma Isso. vida real. Né? E até faço essa pergunta sobre a experiência deles, porque muitas vezes você sabe que existe um preconceito, ah, eu vou entrar dentro de um presídio para fazer um tratamento. Existem medos, existem uma série de situações que dificultam, inclusive na hora do concurso público, você conseguir atrair pessoas Sim. da área da saúde para trabalhar dentro de uma penitenciária. E, pelo visto, o pessoal está gostando, está... Sim, tranquilo. quando a gente cham... do, do primeiro projeto, quando a gente fez a da... A jornada da, da empregabilidade, da cidadania e empregabilidade, quando a gente chamou as duas ETECs mais próximas, que eram Bauru e Cafelândia, a gente percebeu justamente isso, foi por isso que a gente acabou optando a continuidade do projeto com Cafelândia. Uhum. A gente percebeu com a equipe de Bauru que os alunos estavam um pouco receosos de estar lá, enquanto Cafelândia estava muito motivada. Uhum. E essa motivação se continuou com os outros módulos que seguiram com a gente, no, no, no semestre posterior e no ano seguinte, né? 2017, 2016, né? E com relação aos sentenciados, vocês tiveram algum feedback como o um retorno deles? É, o que que melhorou aí da, na situação deles com o projeto, com a iniciativa? Eu costumo dar um, um exemplo assim, porque nós recebemos mensalmente visita do juiz corregedor. Uhum. E o meu juiz, ele apareceu de surpresa nesse ano, com outro juiz apresentando a unidade, porque a nossa unidade lá, na é vista na região como uma unidade meio que referência. Ele queria apresentar como que era trabalhar numa unidade prisional e entrou. Que normalmente quando você sabe que vem o juiz, se prepara. Uhum. Não havia esse preparo. E fomos em todos os postos, fomos na educação e tinham vários presos lá. E eles começaram a fazer pergunta e vários presos perguntou da saúde principalmente que é o que o juiz se interessa e eles elogiaram muito e falaram muito dessa da questão dos testes que foram que foi diagnosticado um diabetes já está tomando remédio tudo que estava está tudo muito bem então isso foi um retorno inclusive para mim mesmo eu fiquei muito satisfeita porque até então você vê que está dando certo mas no dia a dia, você ouve o, o preso. Hum. Não, tá tudo bem. Mas ouvir do lado de um juiz que está ali para fiscalizar, é diferente. Eu vi que a gente estava no caminho certo. E você, como você vê essa situação? É, é eles percebem muito o esforço, né? Então, quando você faz um mutirão e todos os sentenciados são atendidos numa semana só, eles eles ficam é também grande. muito eufóricos, muito gratos, muito positivados, né? De que eles percebem que há um esforço, que eles percebem que há uma proposta interessante para eles, que não é só a rotina de atendimento, uhum. que você tem que ficar numa fila de para ser atendido médico, não, que existe uma proposta que vai muito além. Então, e, e essa essa oportunidade também para os estagiários verem, né? Sim. A, a humanização da coisa mesmo, né? Da tratativa, da relação dos dois ali. É interessante para ele uma oportunidade de gente de fora que ele pode dialogar e humanizar é uma oportunidade para os estagiários entender a humanização da pessoa que está ali atrás da grade. Né? E o projeto continua? continua? Como que ele funciona? Ele tem uma regularidade? Ele é semestral, mensal, semanal? Como que é, é esse tipo de intervenção vai, de vocês? Vai, Ele vai de acordo com a necessidade da agenda. né? Se a gente percebe, por exemplo, que... O, o, em 2016, a gente teve um episódio de casos de cachumba. Então, a gente percebeu que ia ter que entrar com a vacinação pontual para aquela semana. É aí, uhum. nesse momento, que a gente corre atrás de chamar os estagiários. Depois, a gente vai fazer campanha Novembro Azul. Então, em outubro, a gente entra em contato para novembro fazer a campanha. Então, sempre a gente faz uma agenda de mutirões e dentro uhum. dessa agenda, a gente vai contatando o pessoal da ITEC. E, e aí, vai desenvolvendo. E Tem vai algumas desenvolvendo. que já são regulares, como Novembro Azul... Setembro rosa, tudo rosa, né? E pode ser que surja uma eventualidade, como surgiu no caso da Cachumba, né? Que a gente quis intervir rapidamente, que a equipe de saúde poderia ter feito, mas demoraria mais, seria, para atender todo mundo, que com eles na semana a gente já fecha. E essa iniciativa tem perspectiva de crescer? Como vocês estão vendo daqui para frente? A gente já percebeu o crescimento para as outras unidades. Da, das unidades de Balbinos, Reginópolis e Pirajuí já estão também adotando, adotando a utilização dos estagiários da ETEC. A gente percebeu, tanto nas jornadas como campanhas de vacinação, campanhas de conscientização, eles utilizaram o pessoal da ETEC. Eles é, podia até entrar no currículo né, dos cursos da ETEC. A estágio, gente acha né? que deveria. É Estado com Estado é uma oportunidade que não deveria se perder, que deveria ser multiplicada para todas as unidades que têm ETECs de enfermagem próximas, com certeza. E o que vocês acham que é mais inspirador assim, no trabalho que vocês desenvolveram? O que que dá mais gratificação, até por vocês terem chegado agora como finalista do prêmio, ter tido esse reconhecimento, mas o que que vocês acham que do projeto mais agrada a vocês, deu mais satisfação? É, eu, da minha parte teve, com certeza, ter esse reconhecimento do estado de que um projeto valioso e que merecia participar de uma premiação como essa, é logicamente muito valoroso, né? A nossa relação em, em relação a, ao Estado não é monetária, ela é de serviço público. né Então, você perceber que você está conseguindo fazer propostas e projetos de excelência que são reconhecidos pelo Estado, isso é extremamente gratificante. Agora, o projeto não foi feito para isso. Uhum. Né? Ele foi feito para o que a gente vê lá dentro, que é a felicidade dos estagiários de estarem realizando uma proposta dentro do, do, de uma um presídio mulher. E a gente perceber a resposta positiva dos sentenciados de verificar e nosso esforço no bom atendimento de saúde que eles vêm recebido. Com certeza a qualidade melhorou. Né? Diminuiu algum índice de saúde, lá alguma ocorrência que era problemática para vocês? Ou isso nunca foi o foco de atenção no projeto? A gente se preocupa muito com a melhora de qualidade de atendimento. né uhum. A questão de saúde, a gente tem percebido um pouco de diminuição de Queixa, aquela queixa emergencial, assim, que a gente conseguiu, de, elaborando melhor essa, esse, essa proposta de, de atendimento ao longo do ano, uhum. conseguir priorizar os atendimentos para não ficar só atendendo as pessoas que pedem, às vezes são poliqueixosos, né, sempre os, mesmos, né? Uhum. sempre os mesmos. A gente conseguiu abrir a gama de atendimento, né não fica um atendimento no escuro, foi um atendimento mais direcionado. E como é preventivo evita os mais Exatamente. graves, Exatamente. Né? As ocorrências mais graves. Bom, o nosso tempo está acabando, né? Então eu deixaria um minuto aí para vocês falarem a respeito do projeto de vocês que mais inspira até para as pessoas que estão ouvindo e podendo se inspirar e pensar em novas iniciativas ou até outros outras presídios adotarem uma um projeto como o de vocês? Eu então, acho que nem tem muito o, o que se dito. Na verdade, a, a gente na Secretaria da Administração Penitenciária percebe, não somos só nós, as, as demais unidades, os demais colegas são muito criativos nas propostas de atendimento. A gente sempre busca, de modo geral, uma excelência de serviço. Que talvez não seja nem tão percebido pela sociedade, porque sempre são coisas que ficam dentro das unidades. Às vezes a gente nem se multiplica entre uns e outros. A gente se fecha cada unidade em si, mas cada unidade em si é rica em proposta, é rica em criatividade, é rica em inovação. Então, de repente, o que a gente pode fazer é... O que, gente, o que eu penso é uma grande parabenização por todos os colegas, todas as unidades, e que o fato da gente estar aqui entrevistado hoje ser finalista do Mário Covas mostra que é interessante que esses projetos saiam de dentro do presídio e sejam vistos pela sociedade, então que sejam inscritos em premiações, que sejam inscritos em projetos, que sejam inscritos é, mário covas, que seja escrito no inovare, que sejam escritos, que sejam vistos, porque a gente faz um trabalho muito pra gente e para pro sentenciado está na hora da, da sociedade perceber que esse trabalho está sim sendo feito e que a gente se esforça muito para buscar essa excelência que um pouquinho está sendo vista hoje, mas que tem coisas mu até muito mais grandiosas do que o que a gente fez e mostrou e conversou com você hoje, né? É, que a nossa função é sempre fazer com que o preso saia melhor do que entrou. E é através desse trabalho que a gente vai conseguir. Né? não posso deixá-los trancados e deix fazer com que saiam piores. Às vezes acontece, mas o nosso grande objetivo é fazer com que ele saia melhor. E com esse projeto a gente consegue, de certa forma, algum retorno. E consegue reduzir também um pouco a dor dele, né? porque ao, ao dar esse cuidado, esse cuidado mais é, humanitário, né? mais Exatamente. humanista. Exatamente, não é um cuidado meramente físico, ele é um cuidado emocional, né? Que é tão importante para uma de, pessoa que está atenção, privada né? da liberdade, não. que e está afastado reconhece. da família, e que está afastados de muita si coisa. Que. Então, ter esse contato tanto com os jovens que estão começando uma Exatamente. carreira, talvez seja bastante importante aí, do meu ponto de vista, para... É uma Como troca de vivência, de né? uma troca de vivência que vai muito além dessa da atenção à, à saúde física. É uma experiência né? humana, né? Com das certeza, pessoas, doutor, porque é um presídio. outro mundo. Né? É um outro mundo, e é muito interessante, o primeiro dia que eles entram, com tudo depois já começa a se familiarizar, mas é um outro mundo que a gente claro. vive lá dentro. Bom, agradeço aí pela presença de vocês hoje aqui no estúdio. Obrigada. Pelo Parabenizo mais uma vez pela pelo projeto ter chegado como finalista do Prêmio Mário Covas 2017, acho que já mostra a importância, mas mais do que o prêmio, como você mesmo já falou, acho que é a, o reconhecimento interno dos sentenciados e dos estagiários estarem procurando é, trabalhar com vocês já mostra o quão relevante está sendo a iniciativa para a vida deles, né, para todas as, essas pessoas que estão sendo tocadas pelo projeto. Mais uma vez, obrigado Obrigada. e agradeço a você também que nos acompanhou em mais um programa Conversações, edição do Prêmio Mário Covas 2017. Até o próximo.